Atenção, senhores vereadores, pela primeira chamada. André Luiz Rezeque, Dorival de Almeida Júnior, Existo, João Alberto Minaré, presente. José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, presente. Olímpio Jorge Nabem, presente. Oswaldo Cael Filho, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Corrêa, Sebastião Rodrigues Oliveira. Havendo número legal, invocando a proteção de nosso senhor Jesus Cristo... Declara aberto aos trabalhos, solicitando a todos quem em pé ouça a execução do hino nacional. O seu, ó liberdade Desafia o nosso feito A própria morte Oh, pátria amada Dourada, salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio De amor e de esperança A terra desce Sem teu famoso céu de sangue límpido, A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza Velha sorte, pátria, como o ovo azul, que teu futuro espelha essa grandeza. Parou que os tentas estrelado Dedica o um verde louro Desta mâmula mas no futuro e glória No passado Mas servis da justiça Clava forte Verás que o fim do teu Não foge a luta Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Paulo Henrique Correia solicita a dispensa da leitura da ata e regimental, coloque em votação os que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação os que concordam com a ata da semana passada, da última sessão, permaneça a estão os contrários que se manifesta aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Comunico, senhores vereadores, que a ausência do vereador André Rezec é por atraso, já comunicou essa presidência, deve chegar em tempo. Se não chegar, fique o senhor ciente que o motivo é de viagem, está a caminho. Por isso, consideramos que se o André chegar, a presença dele no plenário. Comunicações, audiência pública, edital número 501, Olímpio Jorge Nabem, presidente das comissões finanças, orçamento e contas da Câmara Municipal de Barreto, Estado de São Paulo. No desempenho de suas funções, em cumprimento do quarto, quarto do artigo 9 da lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, lei de responsabilidade fiscal, fica convocada audiência pública a realizar-se no dia 30 de setembro de 2005, sexta-feira, às 15 horas, no Salão Nobre do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Barretos. Cito na rua 16, número 937, para demonstração por parte do Poder Executivo, local avaliado, avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de exercício 2005. Registra-se cumpra, se publicando... Ser na imprensa diária fixando-se no local público de costume e dando ciência por cópia ao chefe do poder executivo e aos senhores vereadores, dando passado na sala das sessões vereador Rui Menezes ao 21 de setembro de 2005. Eu, primeiro secretário, fiz digitar o presente e tal sobre escrevi e assino. Olímpio Jorge Nabem, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Convê Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Estado. Encontra-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ministério da Educação Financeiro, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, conforme anexo encontra-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Ministério da Educação, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra na Secretaria Ministério do Desenvolvimento Social Combate à Fome Comunico a transferência de recurso para o Fundo Municipal de Assistência Social de Barretos destinado à manutenção dos serviços essenciais proteção social espécie PSE 2005 conforme discriminado abaixo. Encontra na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Projeto de lei zero... Cadê ele? Esse aqui? Pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Comunicando que o vereador Existo acabou de comunicar essa presidência, que deve, em seguida, daqui a alguns minutos, estar presente na sessão. Existo agora. Os vereadores corre o dia inteiro, cuidando. Acaba atrasando, né? José Francisco Cabrão Mizeara, que já chegou. Pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Sendo o primeiro pela normal tramitação, o segundo pela inconstitucionalidade do projeto de lei 071-2005 de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público municipal, com visto ao vereador doutor Oswaldo Cael. que apresentou parecer por escrito irá ser lido pelo primeiro secretário. Na ausência do primeiro secretário, solicito ao segundo secretário que proceda à leitura. Pois não, doutor. Só... Pela ordem, doutor Cael. Só um minutinho, vereador. É a respeito do parecer desse projeto que eu entendo, acho que como todos nós, o interesse e o alcance social do mesmo. Entretanto, eu concordo com o parecer da maioria da Comissão de Justiça, ser uma matéria administrativa não é de competência do Legislativo e sim do Executivo. E o que, o que me impediu, inclusive, Presidente e senhores Vereadores, de dar o parecer favorável para uma futura emenda a esse projeto, que era a minha intenção, foi a informação que nós, que nós obtivemos junto ao Executivo, que durante esse mandato, todo concurso na Prefeitura será feito por uma instituição de renome nacional. E o contrato foi feito com a VUNESP. Então, a Prefeitura não tem nada a ver com as inscrições para qualquer tipo de concurso que haverá doravante. A VUNESP, sim, será responsável por receber as inscrições, e ela irá realizar o concurso de maneira conhecida por todos nós, transparente, com lisura, que é uma característica dessa VUNESP. Então, ficaria difícil a gente encaminhar um projeto para o Executivo, isentar alguém de alguma coisa que o Executivo não vai receber. O que vai receber é outra instituição. Então, por isso, eu... Eu concordei com o parecer exarado pelos vereadores Otávio alves Garcia e Lilico, que deram o parecer pela inconstitucionalidade. Solicito ao primeiro secretário, o segundo secretário, que proceda. Isso, que ele proceda à leitura. Senhor de vista, 465-2005. Processo nº 1660-2005, projeto de lei... 71 barra 2005. Analisei detidamente o presente projeto, bem como os pareceres exagerados pela doutora assessoria ju jurídica da Comissão da Casa de Justiça. Redação, constatando que a matéria é inconstitucional, pois entenderemos que a iniciativa é executiva do Executivo. Concordo com os referidos pares e conclui ainda que a matéria em questão é obsoleta, pois a Prefeitura Municipal vem procedendo à contratação de empresas especializadas em realizações de concurso FUNESP. Para que seja responsável pela elaboração da e cobrança de inscrições, portanto, não há que se falar em isenção de vários que não são competência do Executivo. Diante de todos os expostos, Manifesto-me favorável ao parecer pela inconstitucionalidade da matéria. Sala de sessão, vereador Romenes, aos 26 de setembro de 2005. Senhores vereadores. Esse é o parecer do Otávio? Cadê o parecer do Otávio? Cadê o parecer do Otávio? O doutor Otávio a Comissão Ililico na Comissão de Justiça, elaboraram o parecer pela inconstitucionalidade. Eu vou ler e nós vamos colocar em votação. Processo número 1680-2005, projeto de lei 710-2005. Através deste projeto de lei, o vereador Olímpio Jorge Nabem pretende conceder isenção de taxa de inscrições em concurso público municipais a todos os desempregados e interessados. Apesar de ser justa a contribuição e a essa camada, a esta camada da população, devemos nos ater sempre à legalidade da matéria. E sim, instituímos as leis dentro das normas constitucionais para o faturamento serem cumpridas a sua prenetitude. A nosso pedido, a, no, a nossa pedida é doutora assessoria jurídica da Casa manifestou a respeito do assunto, concluindo pela inconstitucionalidade da matéria por ser da iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Diante do eluicido parecer jurídico, manifestamos-nos pela inconstitucionalidade da matéria, sugerindo ao autor plenário o seu arquivamento. Sala da sessão, vereador Rui Menezes, aos 12 de setembro de 2005. Pela atenção dos senhores vereadores, eu vou colocar em votação o parecer da inconstitucionalidade do projeto de lei. Está em discussão o projeto e os pareceres. Com um o projeto também, a Mesma coisa. Cinco minutos. Olha lá. Só queria fazer uma perguntinha, Vai lá. Uma relação com o falando. Então pode usar, né? Pode usar lá. Liga lá. Falou bem de mim aí. Vou falar que eu gosto de questionar isso. Você pode pedir vista? Você pode pedir vista? Entendeu no final das suas pode Pedir vista. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa pequenos ongos, sua presença no plenário. Esse projeto de lei, senhor presidente, a intenção minha com relação a ele, é a de todos os vereadores, tenho certeza, é de um cunho social muito importante que a gente vê é, no dia a dia, é, principalmente nas pessoas que buscam um emprego ou buscam uma estabilidade dentro de um concurso público. Dentro do artigo 37, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, ele fala deve ser respeitada principalmente para que a taxa de inscrição não se constitua numa nova qualificação, além da escolaridade e títulos. Isso quer dizer o seguinte, que aquele que tem capacidade para competir, para concorrer com outros é, candidatos, ele não pode ser discriminado, por, principalmente por não ter condições de pagar uma taxa de inscrição. Certo, João? Isso que dizer que quer dizer esse artigo. Nós sabemos que o grande beneficiado em tudo isso vai ser os pais de família, as pessoas que estão buscando realmente um, um trabalho, um emprego, uma estabilidade. Porque hoje nem o, o trabalhador empregado não tem estabilidade, porque a, o desemprego tem aumentado cada vez mais e as condições de cada um têm se complicado cada vez mais no dia a dia que a gente vive. Então, como eu disse, a intenção nesse projeto era com relação de atender realmente os mais necessitados, aqueles que, infelizmente, não têm condições de pagar uma taxa de inscrição para concorrer a um concurso público. Mas, diante das explicações do Cael, eu, eu, eu gostaria de pedir vista desse projeto, porque eu vou averiguar, porque me parece, sendo contratado uma empresa para fazer tal concurso, eu desconheço e, eu, e até questionei com os meus colegas aí se realmente, integralmente, tudo isso seria de cunho da empresa contratada. Eu acho que não. Mas, como nós temos dúvida, e também o Cael tem, porque eu perguntei para ele, eu gostaria de pedir vista desse projeto para estar averiguando essa semana se realmente é, é dessa forma. Porque, se não for, eu acho que tem condições, mesmo que sendo de matéria administrativa, sendo matéria do, do executivo, nós podemos, mesmo o projeto não sendo aprovado, pedindo para o prefeito é, encaminhar um projeto em relação a isso, que eu acho que a população nos recebeu esse projeto. Uma parte, por favor, Minaré. É, me desse a palavra antes da vista, porque eu sou favorável ao projeto e queria expor algum problema sobre esse projeto, que vossa excelência se permitir permito eu, eu acho que a somatória de forças aqui, João, só vai melhorar as coisas para que a gente possa chegar a um denominador. Como eu disse, é um projeto polêmico, mas de um cunho social muito importante. Eu tenho certeza que quem vê a nossa casa hoje, nós, 11 vereadores, tem acompanhado o trabalho nosso aqui, tem realmente verificado que a gente tem procurado fazer o melhor para atender os anseios da população. Então, eu vou aguardar as explicações do, do, do meu colega João Minaré, e de repente e depois pedir aviso para me questionar esse lado que eu não sei se realmente é, a empresa contratada ela ela tem esse total de inscrição para ela em si eu acho que a prefeitura como interessada tem uma participação eu creio né mas tudo bem nós iremos averiguar que é uma parte você vai falar né obrigado presidente Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, imprensa. Eu queria dizer para a Vossa Excelência, meu caro amigo, que esse projeto, a inconstitucionalidade, poderá até existir. Mas isso é uma coisa que eu acho que pode ser relevante. O que é isso? Porque esse projeto que Vossa Excelência está apresentando. Vossa Excelência foi, assim, de uma felicidade tão grande que a gente percebe que esse projeto, ele realmente é um projeto de profundo cunho social, que vai atingir realmente aquelas pessoas que precisam. Porque a pessoa que tem uma taxa para pagar uma inscrição, ela não vai querer fazer de graça. E queria citar um exemplo aqui de uma mulher que recorreu a mim, a questão dos oito anos atrás, que eu nunca vou esquecer disso na minha vida, quando foi para essa senhora fazer a inscrição, ela não tinha dinheiro. E ela foi até a minha casa, explicou a situação dela, que ela tinha vontade de, de, de prestar o concurso, mas não tinha os cinco reais para pagar a inscrição. E eu vendo aquela situação, é claro, a gente como homem público, que tem um coração que sempre fala mais alto também, né? eu acho que é porque a gente veio de uma família pobre e sabe o tanto que é difícil uma pessoa não ter cinco reais para fazer uma inscrição e coisas semelhantes já ocorreu comigo. Então, eu realmente emprestei o dinheiro é, para essa senhora e ela fez a inscrição e passou. Só que, daí, uns determinados dias ou meses, foi coisa assim muito rápida, ela teve um problema de saúde. O que, que aconteceu? Ela, com esse problema de saúde, ela foi afastada do serviço pelo Instituto. E o tempo foi passando E ela foi revalidando Ela não teve condições mais de trabalhar Ela aposentou E ela voltou em minha casa E falou, João eu vim te agradecer agora Porque quando eu precisei de 5 reais Para fazer a inscrição Para prestar um concurso público Na prefeitura Eu não tinha esse dinheiro E você me socorreu na hora que eu mais precisei Para fazer a inscrição E hoje eu sou uma mulher doente Você pode observar, ela falou para mim que eu ando mancando e tem o meu salário porque eu fui recebendo como é, ela dependia do instituto né? ela, ela fez o pedido porque ela era uma senhora doente conclusão ela acabou aposentando porque ela estava recebendo por invalidez ela não estava recebendo definitivo então chega um momento que o médico faz uma avaliação da pessoa e vê que ela não tem condições mesmo de trabalhar aposenta e aconteceu isso com ela. Então, Elipinho, eu quero te parabenizar, porque isso é uma... às vezes a pessoa pensa que não é importante. Mas eu estou aqui narrando uma história, contando uma história que aconteceu comigo. Isso nunca vai sair da minha mente, porque às vezes a gente pensa: ah, cinco reais não vale nada, né? Mas vale muito. Valeu a aposentadoria dessa senhora. Então, você veja bem, eu acho que isso aqui é uma coisa que nós aqui da Câmara, como legítimo representante do povo, sensível que todos são, com os problemas do, do povo, principalmente a classe que realmente precisa, menos favorecido pela sorte, é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, porque é muito importante. Aquilo tocou dentro do meu coração quando a mulher falou para mim, que foi lá para me agradecer, e realmente eu conheço, estou sempre vendo a senhora, lá hoje ela tem problema nas pernas. Dentro. Então, a gente tem que ficar atento com o problema e não deixar passar batido. Se tiver uma forma, um jeito de não resolver isso por aqui, bem, se não tiver, a gente vai pedir para o prefeito que mande um projeto para cá. Mas eu acho que se a gente... Você está pedindo, Vossa Excelência está pedindo vista, eu acho que Vossa Excelência vai vir com um problema resolvido, certo? E que vai ajudar muito as pessoas que realmente precisam. Muito obrigado. Tudo bem, mas tinha encerrado a discussão. Vai lá. Vai lá, deixa o Paulo ir, vai, Paulo. 20 minutos está bom, Não. Ele tinha pedido vista. 20 minutos está bom, senhor. Cadê o projeto? 20 minutos está bom? 20 minutos. Após o pedido o vereador, está encerrada a discussão, que houve pedido de vista. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, munícipes que nos honram com a sua presença, a imprensa, concurso público, isso aí a gente teve uma trajetória cerca de 7, 8 anos atrás e durante um percurso aí de um ano e meio a gente batalhou em cima de concurso público e a gente vem é, debatendo isso há algum tempo, até a gente como suplente agora a gente como vereador, a gente sempre fez alguma indicação, algum requerimento, para que a gente busque é, fazer com que o concurso é, passe de uma forma tranquila e as pessoas que têm realmente capacidade, seja elas, é, conseguem a sua vaga no no concurso não, não público. Eu estava ali e, e separei quatro, quatro fatores fundamentais para é, uma pessoa alcançar um objetivo no concurso público. E aí, separei financeiro, a parte financeira, que até é objeto do teu projeto de lei europeia. Então, se a pessoa não tiver condição de fazer uma inscrição no concurso, ela não vai fazer o concurso. E a parte financeira também envolve apostilas. Se ela não estudar, como é que ela vai conseguir passar não, o no concurso público? Se o concurso é feito fora, e despesa de viagem? Então, a parte financeira também pesa na realização de um concurso. Um segundo fator, eu até foi indicação nossa aqui na Câmara, aprovada por todos. A gente fez uma indicação para o prefeito que os próximos concursos uhum. sejam feitos por empresas que têm referência no mercado. De manhã, de manhã eu Vou citar algum exemplo. Seria bom, seria bom. Quando um eu concurso é realizado bem, pela bem, VUNESP, bem, pela Cesgran é, Fundação Carlos Chaga, lá, Exaf, UNB, ela certo, não há contestação. No final do ano passado, o prefeito tá Web Rezec, aqui, é, né? ele fez um concurso pela VUNESP e transcorreu na normalidade, o pessoal está sendo convocado, o pessoal que passou... E pela garantia e estrutura que a, que a Vunesp tem no mercado. Ela é uma referência no mercado. Terceiro, ferramentas de estudo. Hoje, vai lá, faz uma inscrição, compra-se uma apostila. Não fica só nisso. Hoje a gente tem que ter um material de estudo. Ou seja, tem apostila, tem livro, vou citar um exemplo. Tem livro de português que tem três, quatro autores diferentes. Se a pessoa não consegue alcançar é, o conhecimento com o autor, o outro talvez esteja mais claro. Então, ele vai conseguir alcançar, tirar aquela dúvida. É, Apostila, livros, computadores ligados à internet. A importância hoje, para quem é, tenta conseguir, então, ele tem que ter todas essas ferramentas. Porque computadores ligados à internet. Hoje é, existem vários sites que, le, que armazena provas de concursos anteriores. Se a pessoa vai fazer uma prova da Vunesp, ela pode pesquisar no site que ela vai conseguir pelo menos ter uma ideia do que, que a empresa explora em termos de concurso público. Fitas de vídeos. É, hoje no mercado existe aulas gravadas de matérias de português, matemática, matemática financeira, direito constitucional, direito administrativo. Então, a gente poderia estar, a gente fez um requerimento desse, instalando no município uma videoteca. Então, é esse conjunto de ferramentas, eu sempre falo aqui, sempre é, tento mostrar, seria o centro do concursano. Seria um espaço físico, que teria ali apostila, livros com autores diferentes, é, computadores ligados à internet então aquela pessoa que quer passar no concurso público, ela precisa ter esse conhecimento essa bagagem e é lógico, depende da dedicação da pessoa, então com esse projeto o vereador Aripim, vou votar favorável e espero que se busque informações para que o mês seja constitucional, muito obrigado senhor vereador. encerrado as discussões Vereador solicitou o pedido de vista, coloque em votação, se concorda, permaneça comissão, os contratos se manifesta. Aprovado o pedido de vista do autor vereador Olímpio Jorge Nabem. Vista com o Oripim. Na, cumprimento. Na página de cumprimento. Discussão única. Projeto de lei 074, autoria. O prefeito municipal autoriza o poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria do Estado da juventude, esporte, esporte e lazer. Comissões permanentes elaboraram parecer favoráveis. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura dos parecer. Está em discussão. O projeto de lei, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem comissões, os contrários se manifesta, aprovado por unanimidade. O projeto de lei. O vereador Euripim solicita a prestação e redação final na mesma sessão de hoje. Está em votação, pedido do vereador. Concordam, permanecerão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. A redação final. Vamos voltar, voltar para a ordem do dia. Processo 149, relativo ao ofício-serviço autônomo água e esgoto de Barretos, que encaminha balancete do mês de junho, com visto o vereador André Luiz Ezecki. O vereador não chegou até o momento, eu solicito o pedido de vista. Está em votação o meu pedido de vista. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista dessa presidência. O que é isso? O que é isso? O 549, e é vista. Item no 549 de autoria do André Luiz Reseck que requerem, oficial senhor prefeito municipal, solicitando-lhe encaminha a esta casa cópia das prestações de conta e repasse da importância mensal à Santa Casa. Eu solicito pedido de vista por mais uma semana. Coloque votação, se concordo, permaneça com missão, se contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade o pedido de vista desta presidência. Item 550. Com prorrogação de vista com o doutor Cael, que irá se manifestar, a autoria do vereador André Luiz Rezeque, requer oficiar o senhor prefeito municipal solicitando informações relativa à construção do pronto-socorro infantil da Santa Casa de Barretos. Com vista prorrogada, o vereador Oswaldo Cael Filho, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Eu vou pedir visto por mais uma semana, mas o doutor vai manifestar. Ao meu parecer. Isso. Né? É, eu, o parecer foi para que fosse encaminhado à discussão do plenário. Este requerimento é uma, já foi questionado, já? A respeito do, do pronto-socorro infantil, o prefeito já prestou os esclarecimentos devidos, é de conhecimento público que o, que o compromisso assinado com o, com o prefeito Emanuel foi pagar as AIHs, a grande quantidade de AIHs que o ex-prefeito não pagou a Santa Casa, causando um prejuízo enorme, sem nenhuma justificativa, e pagar corretamente todas as atuais, a partir de janeiro, que é o que está sendo feito com essa verba a Santa Casa construiu o pronto socorro infantil. Isso já é de conhecimento público. E a nossa a nossa o nosso parecer é que fosse a plenário, vamos debater nesse sentido, e a nossa posição, pelo que já foi dado o esclarecimento, é de votar contra este regimento. Eu solicitei o pedido de vista, coloco em votação são o corpo permanente de contra se manifesta. Aprovado o pedido de vista por mais uma semana. Cadê? Mas não está aqui, Fia. Você me deu o 300. processo ah, tá. número Esse aqui, né? Processo número 1855, relativo ao ofício 397-2005, do Serviço Automo de Água e Esgoto, processo Saeb que encaminha balancete relativo ao mês de agosto de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaboraram parecer pela regularidade formal do balancete do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, Saeb, referente ao mês de agosto de 2005, deixando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Dr. Cael solicita dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneça como estão os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Ofício número 076, processo 1857, ofício 076, 2005, serviço autônomo de água da estação de rodoviária de Barretos. Fez. Quer que eu corrija? Esse é o da rodoviária. <risos> a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaboraram o parecer pela regularidade formal do balancete do serviço autônomo da estação rodoviária de Barretos, Saeb, referente ao mês de agosto de 2005. Deixando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, análise final, o vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. O suborado permaneçam com missões contra contrários que se manifesta. Aprovado por unanimidade o processo. Um minutinho. Oi. Ah, tá bom. tá bom. O vereador André Luiz Reseck comunicando que em breve está na casa. Uhum. Processo 1864-2005. Ofício 756-2005.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 Não havendo orador, está em votação. Os soborás permanece comissão, os contrários se manifesta, aprovado por unanimidade. Englobamento da matéria. O vereador doutor Caiol solicita englobamento da matéria regimental, coloco em votação. Os concordo permanece comissão, o contrário se manifesta, aprovado por unanimidade. Procederei a leitura das proposituras. O vereador, que desejar discuti-los, deverá solicitar destaque. Ainda bem que o não está aqui. Vamos lá. Requerimento 581. Olímpio Jorge Nabem, o primeiro. Requerimento 582, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 583, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 584, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 585, Paulo Henrique Correia. Requerimento 586, Paulo Henrique Correia. Requerimento 587, Luiz Carlos Anastácio. Requerimento 588, João Alberto Minaré. Requerimento 589, Luiz Carlos Anastácio. Qual que é esse? É? Por quê? Qual que é? Então é seu, esse não é meu? Que bom. Erraram só a capa, por azar para mim. <risos> Requerimento 590, Oswaldo Cael, destaque também. Requerimento 591, Sebastião Rodrigues. Brinca não. Requerimento 592, existo. Requerimento 593, existo. Requerimento 594, existo. Requerimento 595, Kiko. Requerimento 596, Paulo Henrique Correia. Requerimento. Indicações. Indicação 367. Sebastião Rodrigues. Indicação 368. Sebastião Rodrigues. Indicação 369, Sebastião Rodrigues. Indicação 370, Existo. Indicação 371, Existo. Indicação 372, Luiz Carlos Anastácio. Indicação 373, Lilico. Indicação 374, João Minaré, indicação 375, Kiko, indicação 376, Oripim, indicação 377, Oripim, indicação 378, Oripinho, indicação 379, Olímpio Jorge Nabem. Encerrou? Eu vou solicitar ao doutor Kiko que assuma os trabalhos, que eu tenho uma reunião, e dentro de qual que eu tenho pedido de vista, e eu vou solicitar a inversão preferencial do requerimento 585, e já faço o pedido de vista dele. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, pedido de vista 385. 585. <risos> 585. 585. Kiko, você assume? Na sequência, requerimento 586, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Não foi isso que ele pediu vista? Não foi isso que ele pediu vista? Dr. Requerimentos requerimento sangueiro. Na sequência, requerimento, requerimentos do vereador Oswaldo Caião. Em discussão, os requerimentos... 589, 590, 591. Com a palavra, proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionário da casa, imprensa e público que nos acompanha, na nossa galeria. O requerimento 589, estou congratulando e parabenizando o professor Elídio Carlos de Oliveira pela iniciativa da palestra que ele realizou no Grêmio, cujo tema foi Melhorando os resultados da empresa através da qualidade, não apenas pelo mérito da palestra em si, mas pelo objetivo, cuja renda da palestra foi totalmente revertida à Santa Casa. Eu acho que é uma iniciativa que merece ser elogiada e deve servir de exemplo para todos os municípios barretenses. E o 590, eu quero, estou me congratulando com um profissional que eu acho essencial para todo tipo de comunidade. Eu acho que se não fosse o profissional cuja data foi comemorada no dia 21 de setembro, os munícipes não teriam nenhum tipo de informação. E no dia 21 de setembro foi comemorado o dia do radialista. Então, eu estou me congratulando com os, os radialistas das nossas empresas oficiais, das nossas empresas oficiais, é, pela importante função que eles exercem. E aqui nós temos como radialista o Jota. Eu queria cumprimentá-lo, Jota, embora por motivos alheios à sua vontade você não pode nos entrevistar, nem a mim, nem a Otávio e nem a nenhum vereador que não pertença ao colegiado rezequiano, mas mesmo assim eu tenho uma admiração. por você que conheço você há muito tempo, e gostaria que você fosse o portador desse, desse nosso, dessa nossa congratulação. Continuem em discussão. Nove havendo estão em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que rejeitam, que se manifestem, aprovados por unanimidade. Na sequência, requerimentos requerimento e indicações do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. Em discussão, com a palavra, o proponente. Requerimento 591, indicações 367 e 369. Senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores, doutores dados aqui presentes, em nome da nossa grande amiga, que não faltou uma sessão, a dona Juvelina, que está aqui hoje, ela está sempre, quando ela não vem, porque ela está doente. Então, é uma grande honra para a gente, a senhora que a idade que tem, está sempre aqui nos prestigiando. Só tem noitecer nossas sessões. Senhor presidente, eu quero agradecer é, de coração a companhia da Telesp. E da telefônica. Quando eu fiz aquele requerimento a semana passada, solicitando a, a, o conserto daqueles orelhões perto do hospital do Pio 12, Tinha três orelhões que, às vezes, as pessoas, ao sair do hospital, não tinham condições de entrar em contato com seus parentes. Além da, da doença, o problema da doença, Otávio, e eles também, os orelhões, cortavam. Quando a pessoa estava falando, ele ficava mudo. E a pessoa ficava nervosa, às vezes, nem continuava as ligações. Aí disse que era falta de base, falta de não sei de quê. Eu fiz o requerimento Logo em seguida, em, na terça-feira mesmo, o rapaz da companhia lá da, da Telefônica me ligou solicitando que eu fosse ao local. Peguei e fui e ele já está tomando as devidas providências. Eu fico até satisfeito porque, não, a gente, a gente sabe, não é que a gente é forte, é que o pessoal lá está precisando desse apoio mesmo. Inclusive, eu acho que ali é um lugar que não pode faltar telefone, por causa dos problemas das pessoas e, e o local. Realmente, você faz aqui uma indicação, um requerimento, é difícil você ser atendido no momento exato, quanto foi agora. Foi muito rápido, porque ele que já esteve lá várias vezes, mas, por problemas que ele não soube me explicar, por que não conseguiu arrumar os orelhões até até então, eu fiz aquele requerimento e, e o José Carlos me solicitou que ia tomar as devidas providências. Então, nesse caso, eu estou pedindo que também coloque o orelhão na Fazenda Armor, porque lá na Fazenda Armor, de janeiro, a 10 mil pessoas na chegada de Reis, depois tem encontro de viola, sabe? passa umas 3 mil pessoas. Então, direto tem movimento ali, fora as casas que, que tem ali por, ao redor, as, as chacras, as casas do alto lá. E ali não tem um telefone. Então, às vezes, a pessoa quer chamar um mototáxi, quer chamar a própria família ou qualquer coisa, a polícia, e não tem onde chamá-lo. Um, Para quem não tem um celular, que fica até difícil de pegar, né? Devido ao local. Então, estou solicitando que coloque um orelhão comunitário naquelas redondezas. Você está de acordo, seu Paulo? Muito obrigado. Então, tá bom. Eu... Agora, senhor presidente, ali perto da Casa Paladar, foi uma piada. A Avenida 7 agora ela é mão para lá. Agora virou para cá. Eles mudaram o ponto de ônibus do lado da da Casa de Carne Paladar. Agora ali é garagem do rapaz quando para estaciona o caminhão de carne para descarregar a carne. Colocaram proibido de estacionar. Pronto. Colocaram uma faixa amarela e o um ponto. Agora como é que vai descarregar a carne? Se parar, o guarda morto Se parar do outro lado, não tem condições. O cara está apavorado, sem saber o que fazer. Se fosse de madeira, podia mandar o um cupim comer lá, dava um jeito, mas é de ferro. Como é que faz aqui é que tem lá? Eu já solicitei o secretário de trânsito, liguei lá na hora, no momento, falei com o secretário, até ela ligou para o Emanuel. O caso é sério. O caminhão de carne encosta, é a entrada da garagem. Onde o caminhão tem que encostar para descarregar a mercadoria. Aí vem um ônibus e para ali. Parada de ônibus proibido, carga e descarga. Eu nunca vi um trem desse na minha vida. Do lado direito ainda? Do lado da casa de carne e paladar. Estou tornando a repetir. Eu quero que ver que mude aquele ponto. Põe lá na esquina. Volta para trás para a rua 30, lá. Ó, lá tem um punhado de, de espaço ali. Vários locais. Para frente já tem a garagem. Não tem como colocar o pão de ônibus. Do outro lado é mão que vai, outra que vem, não tem condições. Então, eu estou solicitando que traz pelo menos 30 metros para trás, que ali tem espaço suficiente para que deixe o pessoal trabalhar em paz ali, já está difícil o emprego, calombar meio boi nas costas, meio quarteirão, é difícil, mano. você vê, não é brincadeira, né, doutor? Então, nós precisamos tomar as providências o mais rápido possível, senão nós vamos, daqui a dias que a perde é a conta do, do serviço, porque carregar a carne com esse peso dessa distância, já é tão simples, é só ir lá e mudar aquele ponto de ônibus. Agora eu pedi um obstáculo ali na, na conselheira Antônio Prado, que está tendo mais guarda do que em pé agora aqui na nossa cidade. Né, Mas estou pedindo mais um, porque um a mais, um a menos, já resolve o problema de uma vez. Porque ali tem perto do predinho, o que dá mais ali é moleque e cachorro. Então ali é um problema difícil, rapaz, de resolver. Se não eu colocar um, um obstáculo ali, acabou o problema. O moleque vai na padaria buscar um doce, um pão, um leite, é cachorro que vai atrás, né porque pode ter um pai de cachorro mesmo. Então nós temos que ver esse jeito para resolver o problema, já está... Aconteceu vai acidente ninguém está tomando as providências Fui falar com o cara, é, mas eu tenho que colocar no vai lugar que acontece acidente Vai, Esse vai esperar é atropelar o um que... moleque ou o cachorro Para depois pôr um guarda deitado, deitado de lá Falei, não, não, também não é por aí eu Falei, vai lá ver a situação do povão lá do um domingo cedo Ali é uma feira, coisa mais linda tá? Que Povão correndo para ir para cá, moleque pulando, cachorro correndo Então, pega um cachorro do, da mulher O cachorro também é, é considerado igualzinho o um, um ser humano para o pobre Porque é o cachorro que guarda a casinha dele Mata o cachorro, problema Atropela a criança, outro problema. Então vamos colocar um obstáculo lá. Mãe. Uma lombadinha ali mais leve, né? Descendo para o frigorífico ali, porque fica a próxima padaria. E muito obrigado para vocês que vão esse apoio e resistem. Muito obrigado. Espero que vocês votem com carinho com coração mesmo. Porque não é fácil, não. viu? atravessar as duas pistas com cachorro, pão e criança, gente. Muito obrigado. Continua a discussão. Nove oradores estão em votação. A indicação, o requerimento e é as indicações do vereador Sebastião Rodrigues. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem, aprovados por unanimidade. E na sequência, último destaque, indicações do vereador Existo, Hélio Fernandes César. Em discussão, com a palavra propriamente... São as indicações 370 e 371. Senhor presidente, nobres edis, público presente, senhor presidente, eu, como de costume, vou tratar de todos os meus requerimentos e indicação e eu gostaria, principalmente, de enviar a nossa a nossa diretora Nele que um dos meus das minhas indicações o requerimento aqui deixa eu ver pede a instalação de luzes na Avenida na avenida na avenida 11 e põe entre a 34 e a 38, que é um trecho que está no escuro depois eu vou colocar para vocês já existe até os postes só faltam as lâmpadas e aí nós resolveríamos está certo? não, é da 32 a 38 tá? o doutor Otávio me lembrou ali Há tempo que ele passou por ali recentemente e a 32 também. Hã? Todo dia, né? Diariamente. Hã? Pode, pode alterar, né? Bom. Um outro requerimento é no sentido de que eu, eu acredito muito na gestão trabalho integradamente e eu passo sempre pela região dos lagos e vejo é, como se encontra e fico analisando o que poderia acontecer, se transformar aquela região com um trabalho coordenado das diversas secretarias do município, secretaria de esportes, a secretaria de cultura, enfim... É, a própria Secretaria da Educação, um trabalho coordenado ali poderia levar, principalmente no fim de semana, a Secretaria de Saúde, no fim de semana, é, a realização de diversas atividades, diversos eventos que, com certeza nenhuma, atrairiam é, ainda mais a população para aquele lugar que é bastante aprazível aqui na nossa cidade. E um lugar que concentra inúmeros é, barretenses que vão até lá para o lazer, vão até lá para praticar os seus exercícios. Então, eu proponho à Prefeitura Municipal um trabalho coordenado nesse sentido, envolvendo as diversas secretarias que teriam ações a fazer nesse sentido. Um outro requerimento é com relação uh, aos prédinhos, próximo ao conjunto Zé Faleiros de Almeida, onde havia uma divisão feita através de uma cerca, e essa cerca foi destruída por vândalos. Os moradores daqueles blocos estão tendo problemas eh, importantes que poderiam ser evitados, eh, com a ausência dessa seca. Né? E, com a ausência dessa seca, é, é possível que... é possível que... É, é, pessoas é, viciadas utilizem aquele local e é o, que, é o que acarreta maiores transtornos para o consumo de tóxico. Então, é... É, precisaria, como se trata de moradores de baixo poder aquisitivo, é, é, precisaria haver ali uma ação da Prefeitura Municipal para que esse problema fosse resolvido. Um outro requerimento é no sentido de acudir uma situação que está acontecendo ali, é, vereador Paulo na região da, da, da Vila Paulista, ali uma região pela qual o senhor trabalha muito. Para frente da Vila Paulista tinha a antiga garagem dos trens, aonde se lavavam os trens. E aquilo sofreu um incêndio algum tempo atrás e desabou todo o telhado e esse entulho provocado por esse problema... É, está lá até hoje, como vocês vão poder verificar depois aqui, através das fotos do, do, do boletim. E está aumentando enormemente a quantidade de insetos peçonhentos, ali, bichos peçonhentos, é, principalmente escorpiões. E ali é uma área que muitas vezes é utilizada pelas crianças que moram naquela região para... O, para brincar, para o lazer. E algumas pessoas também utilizam aquilo para atravessar da Vila Paulista para a região seguinte, ali, pós-linha, né? naquela região da Rua 6, Rua 4, e a quantidade de escorpião é enorme. Eu acho que um, é possível, aí com a notificação do prefeito, um trabalho muito rápido por parte do setor de vetores no sentido de no sentido de tirar aquele entulho e se passar ali, é, pulverizar aquilo com veneno e a gente eliminar esses insetos, esses animais. Então, senhor presidente, eu queria só aproveitar o tempo para não pedir declaração pessoal no final da sessão, para fazer... Um, um alerta aqui para os senhores vereadores e pedir a ajuda dos senhores vereadores com um problema muito sério que está acontecendo O foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de autoria do deputado Ricardo Trípoli do PSDB a qual é, absorve é, ideias do pessoal que, da, que trabalha com o meio ambiente, que é meio ambiente, defesa dos animais, ambientalistas, enfim, o que a gente costuma chamar de eco-chatos. Esses eco-chatos sempre lutaram contra a realização dos rodeios. Agora, nessa lei do deputado Trípoli, que com certeza nenhuma, com toda certeza, possivelmente nunca saiu da capital paulista, não conhece a vida do interior, não conhece a agricultura, não conhece agronegócio, ele é, veta nessa lei, não apenas a realização de rodeios, mas também diversas outras atividades, como pesquisas com animais, e até o confinamento bovino. Infelizmente, essa lei foi aprovada pela Assembleia, foi encaminhada para o governador, que a vetou, e ela, retornando à Assembleia, o governador teve o seu veto derrubado. Então, os efeitos já começaram a acontecer. Eu estava participando de um rodeio na cidade de Matão Quero dizer para vocês que cada um, tem uma, cada um tem uma diversão Cada um tem o meu, não é pescar, não é jogar bola, o meu é rodeio E Matão é uma cidade que o prefeito é do PT Tenho inúmeros amigos vereadores E fui até lá para acompanhar o rodeio deles, assim como eles vieram aqui e qual não foi a surpresa quando na quinta-feira... Cinco...